person, a morning person, do jeito que você está vendo escrito, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional e ela é usada para você poder descrever uma pessoa que se sente bem, que, que produz mais, que é melhor pela parte da manhã então ela é usada com essa ideia, com esse conceito. Aplicação de uma frase Hey man, calm down, I'm a morning person. Ó, oh, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar, de não se esquecer de se lembrar